Terremotos, desmoronamentos e avalanches são fenômenos naturais difíceis de serem previstos. Não é bem assim. Os cientistas não conseguem prever quando nem onde um desmoronamento vai ocorrer, mas podem calcular as chances de pequenos ou grandes fenômenos desse tipo acontecerem. Estamos falando dos modelos matemáticos desenvolvidos pelos cientistas e que podem ser reproduzidos em sala de aula. Para fazer esse experimento, Precisaremos de alguns materiais. Um quilo de grãos de feijão, mais um quilo de grãos de milho para pipoca e copos de plástico. Claro que estes grãos podem ser substituídos por qualquer um de tamanho parecido. Antes de começar o experimento, é importante que o professor divida a turma em dois grandes grupos. Os que farão o experimento com o feijão e os que usarão os grãos de milho. Dentro de cada grupo, o melhor é formar pequenos grupos de três pessoas. Cada grupo deve preencher o copo com o máximo de grãos possível até formar um morrinho. Os próximos grãos devem ser colocados com cuidado, um a um, em qualquer lugar do morrinho, até que comecem a cair. A queda desses grãos em excesso é o que a gente chama de avalanche. E a intensidade dessa avalanche, que chamaremos de I, é o número de grãos que cai do copo. Durante 10 minutos, os alunos devem repetir várias vezes o experimento para conseguir o máximo de informação possível. Esses dados vão se transformar em uma tabela, onde Q é o número de vezes que a avalanche de intensidade I ocorreu para esse grupo. Depois disso, todos os grupos que usaram um determinado tipo de grão vão juntar os dados, construindo uma nova tabela. <risos> Olhando para essa nova tabela, eles vão perceber que grandes avalanches são mais raras, porque a quantidade de eventos decresce com a intensidade das avalanches. Isso fica mais claro olhando para o gráfico de intensidade por quantidade com os valores encontrados pelos grupos. Na folha do aluno, eles são questionados se conhecem alguma função que se aproxime do formato deste gráfico. Essa é uma boa oportunidade para reforçar o conceito de função inversa. O um modelo matemático que pode descrever esses fenômenos naturais é descrito pela função que está na tela, onde A e B são constantes. Para descobrir os coeficientes A e B, vamos usar o logaritmo. Uma forma de facilitar a análise é através da construção de uma outra tabela, convertendo os valores de i e q para log de i e log de q. Pronto? Então é hora de começar a construção dos gráficos marcando os pontos da nova tabela. Dá para perceber que a maior parte dos pontos segue uma tendência linear. Nos pontos referentes às intensidades mais baixas, a quantidade de avalanches é muito maior do que nos de intensidades mais altas. O próximo passo é encontrar a reta que melhor se ajuste aos pontos do gráfico. Os alunos agora devem traçar uma reta que esteja o mais próximo possível da maior parte dos pontos. Esta reta não precisa passar por todos os pontos e nem precisa ligá-los. Com a reta traçada, dá para calcular seus coeficientes linear e angular e chegar a uma equação que modele as avalanches do experimento. A tendência é que os resultados com os grãos de mesmo tipo sejam muito parecidos. As maiores diferenças devem aparecer entre os resultados para os grãos de feijão e de milho. Uma boa coisa a fazer é reunir os coeficientes calculados por cada equipe e calcular a média para cada tipo de grão para comparar os valores. Dá para concluir que o coeficiente angular reflete a maior ou menor tendência de desmoronar. Coeficientes maiores, mais próximos de zero significam maior quantidade de grandes avalanches. No nosso caso, o coeficiente angular foi aproximadamente menos 2. Será que isso tem a ver com o tamanho ou formato do grão? E se no lugar de avalanches a gente quisesse prever deslizamento de encostas? Será que daria para analisar o coeficiente de desmoronamento para diferentes tipos de solo? Aproveite a oportunidade e discuta isso com seus alunos. Boa aula! Thank <laughs> you.